Oi, tudo bem com você? Professor Hélio aqui falando. Fico muito feliz por você estar aqui no meu canal. Se é a primeira vez que você está por aqui no canal, inscreva-se. Vá lá embaixo, se inscreva, que você vai receber em primeira mão, toda semana, vídeos relacionados à nossa nova plataforma, a Prime Média. Se você não conhece a Prime Média Vou lhe apresentar a praia média em outros vídeos ok mas antes se inscreva ative o sininho é para você ser notificado em primeira mão ok é a praia média é uma plataforma de filmes na, que você vai assistir no seu celular no seu notebook no seu computador ou na sua smart tv muito muito boa filmes originais filmes em full hd a tá? filme muito para criança, filme para adultos, é filme, onde você não paga mais nada, para não é igual a anal que você tem que pagar anal para assistir um filme de de lançamento, por exemplo, Aqui não, aqui você não paga nada para assistir o filme, é tudo liberado para você, Netflix que, que que aguarde, a Prime Media chegou para ficar, Netflix e anal, né? Aguarde aí porque o tempo acabou, agora é Prime Prime Media a nova plataforma de filmes Full HD na sua TV, no seu celular, em suas mãos. E mais um detalhe muito importante, né, pessoal? Ela tá pagando para você assistir o filme. Assista o filme da Prime Média que você vai estar tá ganhando dinheiro, comendo pipoca, assistindo um belo de um filme, entendeu? E você pode ganhar dinheiro com a praia Média. Mas para você saber mais detalhes sobre como funciona a forma de você ganhar dinheiro com a Praia Média eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo acessa lá que você será terá mais informações do do, do, do que a praia média tem para você mas antes se inscreva se inscreva dê um like se você gostou do vídeo dê um like lá é compartilhe com seu amigo com a sua amiga seu vizinho seus parentes que você não vai se arrepender Ok? Ative o sininho, que toda semana estarei gravando vídeo falando sobre a Praia Média. Ok? Um abraço, fique com Deus, te aguardo dentro do canal. Tchau, tchau, tchau.